A Paraíba começa agora o muído da redação desta quarta-feira. O TCE recomendou ao prefeito Interino de Bahia, Noquinha, do PSL, que suspendesse o pagamento de salário ao prefeito afastado, Berg Lima. Ele já acumula mais de R$ 182 mil reais em salários desde que foi afastado. O procurador do município, Aécio Farias, confirmou ao blog do Gordinho Quinoquinha irá acatar a recomendação do TCE e suspenderá imediatamente o pagamento a Berg Lima. O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, do PV, ironizou as ações da caravana da oposição. Ele disse que os vereadores da oposição podem fazer caravana e vão rodar bastante porque tem muita obra da sua gestão. Cartacho ainda declarou que não teme a política da comparação com o PSB, do ex-prefeito e atual governador, Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho que não deixou por menos. O governador voltou a criticar o que já chamou de chapa do familismo, se referindo a Luciano e Lucélio Cartacho. Em um dos trechos da sua crítica, o socialista disse que, como agente político, não pode simplesmente pegar um irmão que está sem fazer nada e colocar como governador. Esses foram os destaques desta quarta-feira. Para mais notícias, acesse blogdogordinho.com.br. Até mais!